E aí, pessoal, beleza? Fábio aqui, canal do lado de cá, com um vídeo rapidinho para bater um papo com você a respeito de uma notícia que eu acabei de ver na internet sobre imigração, ainda referente àquele, àquele assunto de carteiras de motoristas para imigrantes ilegais no estado de Nova York. E, e eu imagino que essa notícia vai acabar se alastrando e vai acabar gerando medo na comunidade imigrante. Então eu quis fazer esse vídeo antes que essa notícia se alastre para tentar meio que conter aí esse esse medo gratuito, né, que, que geralmente acontece nos grupos de, de Facebook. Então, a notícia é a seguinte, está falando no site da ABC e em, em alguns outros jornais também, no Washington Post também, que o ICE, né, que é a Polícia de Imigração, vai utilizar o banco de dados do DMV para poder, uh, ou que já utiliza o banco de dados do DMV, para poder uh, fazer facial recognition, reconhecimento facial nas fotos, porque a nossa carteira de motorista aqui tem foto, então eles usam as fotos da carteira de motorista para fazer reconhecimento facial uh, para poder pegar criminoso. Daí é lógico que o Washington Post, o ABC e alguns outros sites de esquerda aí que espalham terror, gratuitamente eles estão falando que é isso que o ICE vai fazer com, uh, assim que os imigrantes começarem a fazer uh, as carteiras de motorista aqui no estado de Nova York que ele vai que o ICE vai começar a consultar esse banco de dados para descobrir quem está aqui legal quem quem está ilegal e vai bater na porta e vai descobrir o endereço vai pegar isso e aquilo mas não é bem assim porque uh, primeiro uh, o DMV ele não compartilha diretamente informações com o ICE né pelo menos eles não são autorizados Uh, até mesmo porque Nova York também é considerado um estado santuário, mas eles não têm esse, esse compartilhamento uh, desregrado, vamos colocar, compartilhamento livre, né? Uh, o que acontece é o seguinte, quando tem esse banco de dados do DMV, quem tem a autorização para poder fazer esse tipo de pesquisa no banco de dados do DMV é o FBI. E o ICE tem um, um, um relacionamento bom com o FBI. Então o ICE pode sim fazer um pedido para o FBI para consultar, fazer um reconhecimento facial, pesquisar no banco de dados para ver se se encontra esse ou aquele, aquele criminoso e o FBI uh, corre, fazer esse, essa pesquisa de, uh, de reconhecimento facial e apresentar os resultados para o ICE. Então existe essa possibilidade, existe. Mas o que as pessoas não entendem é que não é tão fácil assim, não é tipo eu sentar no computador da minha sala e bater lá, ó, oh, eu quero saber quem são os imigrantes ilegais? E daí vai aparecer 500 mil uh, fotos no meu computador. Não é assim, sabe? Existe um procedimento, existe... Uh, antes de, supor, do ICE fazer esse pedido de reconhecimento facial para o FBI, eles têm que preencher um documento, eles têm que, que avisar, uh, que explicar o porquê que eles querem fazer esse reconhecimento facial. Eles querem que eles precisam ter um, um motivo, um motivo falam não é um motivo um motivo real para fazer essa pesquisa até na polícia aqui por exemplo quando eu tenho até alguns amigos policiais eu já perguntei para eles eu perguntei uh, se você quiser pesquisar o nome de alguém né, no, no, no banco de dados para saber se tem antecedentes criminais ou não você pode e, e eles já falaram pra mim que, que não pode, que não é assim, eles não podem chegar lá. Porque o que acontece? Quando uma pessoa, vamos supor, eu sou um policial, e eu sento no computador e eu faço uma pesquisa no nome de alguém, é, pelo nome de alguém, né? É, vamos supor, uh, Zé das eu vou lá e digito, Zé Dascove, eu quero saber se ele tem algum antecedente criminal, ou eu quero fazer uma pesquisa de reconhecimento facial, essa pesquisa fica logada no sistema. E, e depois o supervisor vai querer saber... Uh, por que, que ele fez essa pesquisa, por que que o, o oficial tal, tal e tal, tá querendo saber do, sobre o Zé das Couves. Então não é um negócio assim, sabe, que você, que você vai, que, que o ICE vai ter acesso irrestrito a esse banco de dados, e que toda manhã eles vão ter um, uma lista de todos os imigrantes ilegais que estão no estado de Nova York, não é bem assim. É, o, que, o que eu vejo que vai acontecer é um negócio que, Pra mim, eu acho até bom, por exemplo, uh, tem um, um criminoso procurado pela Interpol, vamos supor, um cara matou uma pessoa num país aí, vamos, vamos falar, no Brasil, e fugiu para os Estados Unidos. Então ele está sendo, uh, tá sendo procurado pela polícia internacional. E essa polícia internacional uh, tem informação que ele está aqui nos Estados Unidos. Então, num jogo de cooperação entre... Entre o FBI, o ICE e, e, e esses bancos de dados do DMV, eles vão tentar encontrar o cara. Isso seria um, um, uma, uma situação ou outra situação, até um imigrante legal comete um crime aqui. Um crime, sei lá, ele mata alguém ou ele atropela alguém aí e, e o ICE sabe que ele é, que é um imigrante legal. Daí o ICE, ele pode falar, ir pro FBI e falar, olha a gente, ou sabe, vamos supor que, é, que o cara é membro de uma, de uma gangue, do MS-13. Daí fala assim, ó, a gente tem as informações sobre esse cara, uh, ele cometeu um crime e a gente precisa saber onde que ele tá. E é aí que o FBI, o FBI e, o, e o DMV e tudo mais, eles pegam, eles fazem essa pesquisa, reconhecimento facial e tudo mais. Então... Eu não quero que vocês se preocupem, fiquem com medo aí, falando Ai meu Deus, se eu fizer minha carteira de motorista, agora o, o, o ICE vai ter a minha foto no sistema. Ele vai ter a foto, não o ICE, né? mas o DMV vai ter a foto no sistema e o ICE vai ter acesso à minha foto. Não é assim, se você não cometer nenhum crime, você tá bem. Agora se a sua intenção é cometer crime, daí daí você vai estar tá meio ferrado, né? Mas eu acho que... E, e, e, eu, e eu vejo, sabe, sempre que acontece isso, eu até vi na no notícia aí, que eles começam a colocar medo. A manchete é assim, sabe? Ai, se tem acesso, terá acesso a fotos de, dos imigrantes. Ai, se terá acesso a reconhecimento facial com as fotos dos imigrantes. E, e isso é, é aquela, como que fala? É aquela manchete criada para passar medo. Então, eu espero que você não fique com medo. Eu espero que você não fique preocupado. Uh, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Nossa, tô engasgando. Coloca aqui embaixo. Até o próximo vídeo, se eu ficar sabendo de mais alguma coisa, eu volto aqui pra contar pra vocês. Como eu já falei, até o próximo vídeo e tchau!